E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir gráficos de linhas e analisar os seus dados. E aqui nessa tabela, nós temos a livraria X e o número de livros vendidos no ano de 2019. Ou seja, em janeiro, essa livraria vendeu 300 livros, enquanto em fevereiro vendeu 250. E assim por diante. O que eu quero saber é qual gráfico que vai se adequar melhor a esse tipo de dado. Se você perceber, aqui nós temos uma evolução da venda de livros em um certo período de tempo. E como eu disse para vocês, toda vez que eu estou analisando certos dados em um determinado período de tempo, o melhor gráfico é o gráfico de linhas. Portanto, eu nem vou pensar nos outros gráficos, e já vou criar direto um gráfico de linhas. E vamos utilizar este papel quadriculado aqui. E eu vou começar colocando os meus eixos. E aqui eu posso colocar o número de livros vendidos passando cada mês. Eu posso colocar aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E, analisando os meus dados, eu poderia colocar aqui de 50 em 50. Então, aqui nós temos o zero, o 50, o 100, o 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600. Então, aqui nós temos o número de livros vendidos. E aí, eu posso colocar um pontinho em cada mês aqui. Olha, no mês de janeiro, vendeu 300 livros. O 300 está aqui, não é? Mais ou menos aqui. Enquanto no mês de fevereiro, vendeu 250. Então, aqui, o 250. Agora, março vendeu 400 livros. Então, março, eu vou marcar uma bolinha aqui. Em abril, vendeu 600 livros. E 600 está mais ou menos aqui. E, por fim, em maio, vendeu 450 livros. O 450 tem que estar aqui. E se eu fizer a ligação desses pontos com uma linha, eu vou ter mais ou menos a evolução da venda de livros com o passar do tempo. E aí, eu tenho o meu gráfico de linhas. E eu não preciso colocar uma legenda, porque todos eles representam a evolução da venda de livros de uma mesma livraria. Eu posso colocar aqui no meu título a venda de livros da livraria X. E eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante, meu amigo. Até a próxima!